Oi, pessoal, vamos para mais uma aulinha do pé designer. Mais algumas coisinhas que eu aprendi, né, esses últimos dias. Então, eu vim aqui passar para vocês. E conforme eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês, tá bom? Eu vou fechar aqui o assistente, tá? Então, vamos configurar o nosso pé designer. Vamos vir aqui, configurar desenho, opções, unidade do sistema. Nunca deixe em polegada, sempre em milímetro. Ok? Aí, em milímetro, calibrar tela. Aqui tem que estar tá 100, tá? 100 milímetros, tá? Que é o 10 centímetro. Se você tiver dúvida, você coloca uma régua aqui pra você medir, ver se deu 10 centímetro, né? Tá bom? Não é 10 aqui, aqui é 100 milímetros, ok? Então, é isso aqui. Você já está trabalhando em milímetro. Aqui, eu sempre deixo essa parte aqui com 10, tá? Ó, mostrar... Eixo, que, que é o eixo? É esses quadradinhos aqui, tá? Ó, mostrar as grades, né? Ah, então, é os quadradinhos Então, aqui nos quadradinhos, o intervalo eu coloco sempre 10 Por quê? Porque aqui eu tô trabalhando com o meu ah, bastidor pequeno Então, é a mesma simulação Esses quadradinhos daquele bastidorzinho Aquela régua que vem com os bastidores Então, aqui, conforme eu aumento aqui, aumenta Diminui aqui, diminui os, os quadradinhos ali. Então, aqui eu tenho exatamente igual a régua que vem na máquina, tá bom? Então, aqui eu consigo visualizar. Eu vou fazer um bordado pro bastidor pequeno. Então, é isso aqui. Meu bastidor é 10 por 10, tá? Você também tem a opção de mudar o bastidor aqui, né? Vamos lá. No assistente aqui. Aí, você vem em tamanho do bastidor ó tamanho do bastidor ó tá aqui ó como ele tá em milímetro aí ele aparece 10 por 10 se ele tivesse em polegada, ele ia aparecer mais e você não ia acabar se achando aqui tá 100%, por 100 e é 10 por 10 tá tamanho do bastidor aí você vem aqui e regula se o teu bastidor é maior você coloca um bastidor maior isso vai depender da tua máquina ok eu coloco sempre esse aqui em cima, né? O primeiro ali, que é o menor, tá? Então, é isso. É a tua máquina essa aqui, a pequena. Se você estiver trabalhando com a industrial, você coloca essa aqui, ok? A minha, a minha máquina é a pequena, né? A Brother a 810L. Então, é isso. Aqui, tamanho personalizado, eu não mexo, tá? Aqui nesse tamanho personalizado, eu só mexo aqui, tá? Então, é isso. É isso aqui. Então, ok aqui. Regular o tecido. Vamos ver qual o tecido que a gente vai usar, né? A gente vai estar tá usando... Eu vou colocar no jeans, que é o brim. Repare que quando você coloca o tecido ali, o programa fala com você, ó. Configuração para tecido de brim e jeans. São feitos com esse tecido, ok? Então, nessa configuração, esses tecidos aqui. Ó, estabilizadores recomendado, que é a entretela, né? Ó, pra pôr na frente nenhum, né? Porque a gente não vai fazer aplique. E pra trás é estabilizador comum, estabilizador para corte fundível. Então, ele vai mudando, ó. Cada, cada tecido que você escolhe aqui, ele te dá a, as dicas aqui. É só você ler, tá? Ó, ok? Então, vamos deixar em brim, ok. Pronto, configuramos Agora vamos colocar aqui os nossos negocinhos de desenho Ó, painel Aqui eu coloquei painel já, tá? Aqui bibliotecas de desenho Que você acha vários desenhos aqui, tá? que tem vários e vários desenhos já no programa dele mesmo, tá? Que ele traz de amostra, tá? Aí, aqui também, ó Cada coluna desse tem... Uma, tenho as amostras aqui que você pode estar tá usando ou não Uma coisa que eu achei bem legal, gente, bem legal Olha aqui, eu não sabia descobrir isso agora, tá? Vamos em assistente Acredito que seja aqui Olha, aqui nessa florzinha Eu cliquei aqui, já mudou tudo o desenho aqui Agora eu vou achar aqui, ó Vamos em Furos de botões, olha aqui ó. Ele faz caseado também. Isso é uma mão na roda pra gente que é artesã. Olha aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Ó, olha os caseados que tem aqui já pronto. Olha só. Então, é uma mão na roda, olha só, que legal. Entenderam? Olha só, então, tem aqui um monte de coisa. Tá? Isso, isso do caseado eu descobri agora. Vou ensinar para vocês mais uma vez porque eu acho bem importante isso, né? Vem assistente aqui na florzinha. Aqui na florzinha você vem aqui, ó, furos tem três, ó, L, M, S, ó, em furos e aqui você vai achar os caseados. Olha só que maravilha. E são vários caseados. Um mais show de bola que o outro. Isso aqui eu tô mostrando para vocês nessa empolgação porque eu descobri agora Nesse vídeo que eu, tô, que eu fui gravar para vocês e descobri agora Então é muito show de bola Então isso aqui, né? Aí a gente vai deixar com eixos, que eu já expliquei, que é os quadradinhos Mostrar, mostrar grade Esse soltar para a, a, o, a grade aqui eu não, eu não seleciono, tá? Eu não achei importante Aqui sempre colocar em 10, tá? em 10 aqui, que vocês já tem o tamanho certinho do bastidor de vocês, tá? Então tá, janela de referência eu não, não mexo, aí, ordem de costura, tá aqui, ó Quando você colocar o teu bordado aqui, vai vir a ordem que você vai costurar aqui, Tá? A simulação de ponto, isso é importante para a gente que está começando. Eu, você que estamos começando agora com esse pé designer aqui, estamos entendendo isso aqui juntas, porque nós estamos entendendo juntas, né? Eu não sei nada disso aqui agora que eu estou aprendendo. Até meu marido está vindo me ajudar, aprendendo junto comigo, né? Porque ele é metido também. Então tá aqui então isso aqui é importante para nós estamos aprendendo que ele fique selecionado porque porque isso aqui é que vai dar o tamanho do teu bordado aqui isso aqui é que vai dar quanto de largura e quanto de comprimento e quantos pontos tem o teu bordado aqui e aqui vai simular e aqui vai te mostrar as cores que vai ter o teu bordado que você fez o bordado e aqui, você consegue ver a, o andamento da máquina, né? O passo a passo que a máquina vai dar, tá? Por isso que isso aqui é importante você selecionar. Sempre deixe aqui no realista, né? Então, aqui é isso aqui. Aí, tem as regras que tá selecionada aqui. Seleciona sempre as regras, que é onde você tem o tamanho do teu bastidor aqui, tá? Então, é isso. Eu não me baseio aqui por, esse, por essas medidas aqui de cima. Eu só me baseei pelas medidas e pontos aqui embaixo, tá? Então, é isso aqui. Eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Pegar um modelo aqui pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu usar o modelo... aqui o nosso a nossa moto vou colocar em eixo colocar em dez Esse aqui eu já expliquei pra vocês então vocês vêm aqui e coloquem dez tá pra vocês ou, ou o tamanho do bastidor que vocês têm aí Então aqui eu tenho meu bastidor pequeno A minha estampa vai ficar muito grande aqui Eu vou... o meu bordado vai ficar muito grande aqui Eu vou diminuir ela um pouco Ó. Vou colocar ela aqui no meio É assim que eu quero isso aqui vai para nossa jaqueta jeans, tá? Jaqueta que eu fiz o molde agora, ontem. Então, a gente... Gente, eu nem sei o que, que tá escrito aqui, né? Porque eu não não manjo disso. Aí, você pode também mudar o que tá escrito aqui, colocar outra coisa, né? Pode vir, ó, pode ver que a, os bordados são separados aqui, ó. São três bordados. Uma... Pode deixar só a moto, né? Alguma coisa assim. Pode tirar fora esse aqui. Vamos tirar fora esse. Ó. E vamos tirar fora esse. Vamos deixar só a moto aqui, né? Então, só a moto que a gente tem aqui. Então, vamos escrever algo aqui. Vamos vir... Imagem não Início Vamos pegar aqui Nossa Aqui Vamos lá Ó Moto Motocão Pronto Aqui a gente escolhe a forma que a gente quer Vamos transformar Assim colocar então aqui você brinca ó, com com o que você escreveu ok motocão aqui você coloca o espaçamento né espaçamento de caráter aqui você pode ir dando espaço para ele né aqui deixando mais menos é mais aproximado mas você deixa ele mais separado ok então aqui o nome já deu vamos mudar a cor agora agora vamos para a paleta de cores que está aqui ok ó se você quer preto coloque em preto vai ficar preto né vermelho Coloque em vermelho, né? Então, tá aqui. Eu vou deixar em vermelho. Eu acho que vai chamar bastante atenção. Porque já que é um jeans, né? Então, a gente vai deixar em vermelho. Então, aqui você muda as cores, tá, gente? Então, ali, paleta de cores. Tá aqui. Motocão. Olha só. Aqui você inverte. A, a sequência do teu bordado o nosso vermelho estava aqui embaixo eu quero quando for fazer o vermelho que faça as, os, tudo que é de linha vermelha junto entendeu? então eu coloquei aqui os dois vermelhos juntos aqui é preto ali em cima é preto então eu coloco preto com preto vai sempre ó, vai sempre fazer essas costuras juntas então, fica bem aqui é a sequência do teu bordado de como que ele vai bordar, ok? Ó, isso aqui vai bordar isso aqui, tá vendo? Ó, conforme tu aperta, ele vai dizendo. Isso aqui vai bordar essa parte cinza toda aqui. Vermelho vai bordar o nosso motocão aqui e. Essa parte vermelha aqui. Preto, vai bordar a moto. Tudo que tiver preto, preto aqui em cima, que é um outro tom de preto, né? Vai bordar isso aqui. Então, você consegue acompanhar por aqui, ok? Então, ó, primeiro vai vir o marrom. Depois vai vir o preto. Ó, depois preto. Vermelho e cinza e por último o branco é isso que vai acontecer no teu bordado tá então aqui a gente vai visualizar né como que vai ser o bordado a gente vai visualizar aqui nesse aqui a gente clica aqui e vai visualizar como que vai ser feito o seu bordado Ó. A máquina vai fazer esse passo aqui para fazer esse bordado aqui que a gente acabou de criar a gente pegou um modelo que já já está na máquina e acrescentou mais algumas coisas se você quiser acrescentar mais outras coisas você pode acrescentar também fazer com outra outra fonte né? E olha só como ficou o nosso desenho. Aí, se você quiser escrever outra coisa aqui, aí você escreve, né? Eu fiz uma coisa mais light aqui, pra estar co tá colocando na nossa, na nossa jaqueta, só para mostrar para vocês, ok? Então, agora eu vou ensinar vocês a salvar, tá? Aí, vocês vêm aqui todas as formas de salvar. Salvar como? Aqui você vai conseguir salvar só em pés, tá? Tá? Ó, só em pés. Tá? Aqui eu tô com, ó, pés 10, 9 e 8. Só em pés você vai conseguir salvar. Então, eu vou colocar aqui pés 10, né? Então é isso. Salvou, coloca o nome, tá? Moto Motocão, tá? Tá salvo. Salvou como, né? Veio aqui e salvou como. Salvar como. Agora, vamos salvar direto no, no nosso pendrive. Aqui, ó. Enviar USB. O meu pendrive é o E. Eu só coloco ali. Já foi concluído. Foi em PES também. Agora, você não tem, brother. Você tem outras máquinas. Então, você vem aqui, ó. Exportar exportar você vai ter uma infinidade de uh, programas aqui para você exportar ó. dst e xpp pcs ó h vip shv jeff geralmente quem tem Janome é aqui ó em jeff tem até o nome da marca aqui ó já ó a sew que também é para Janome. Singer que é CSD e XXX que é Singer também tá então você aqui ó você vai exportar você pode salvar para todos os, para todas as máquinas tá então não fique triste ah mas eu fui salvar como só tem pés não você vai exportar e você consegue a ah, exportar o teu o teu bordado para outras, outras máquinas Eu vou salvar uma em Jeff Vou exportar uma em Jeff Que talvez eu vou Colocar esse bordado lá Nos meus grupos online, né? Daí, eles, elas que tem a Janome Pode fazer também, tá? Ó, Jeff Vou salvar Vou achar onde que eu quero salvar Vou achar um lugar aqui, tá? Vou colocar em documentos, né? Ó Vou criar uma pastinha aqui, né? Aqui, criar uma pasta aqui. Bordados Grupos Aqui, Jeff em Jeff Pronto Eu venho aqui, salvar Ele vai estar tá lá salvo Posso usar no, na minha Janome, né? Caso eu tivesse um Janome Ok, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado esse vídeo, tá? Que eu espero que vocês aprendam a mexer. Qualquer dica que vocês tiverem aí, pode me passar. Estamos aprendendo juntas. Por quê? Porque eu comprei minha máquina faz pouco tempo, eu baixei esse programa faz pouco tempo, então. Eu tô aprendendo, tudo é novo pra mim. E cada coisinha que eu vou aprendendo, eu vou passando pra vocês, tá bom? E vocês também, a dica que vocês tiverem, a dica, as coisas que vocês descobrirem, né? É um mexer. É o mexer que vocês vão ter habilidade aí. É o cutucar, como diz meu marido. Tem que meter a cara, mexe mesmo. Se der pau no, no computador, depois a gente formata, a gente dá jeito. Coloca no computadorzinho que dê para você mexer bastante. É mexer. Você vai ter a ah, pegar... Ah, a habilidade vai pegar intimidade com o sistema mexendo nele, né? Então, é mexendo, cutucando nas coisas aí, mexendo até você descobrir. E eu, mexendo e mexendo, eu vou descobrindo muitas coisas. E o que eu for descobrindo, eu passo para vocês. E o que vocês forem descobrindo, passe para essa pessoa aqui também, que tá começando agora no bordado. E olha que eu já estraguei tanta coisa, já quebrei a agulha, já fiz um monte de... De M, na verdade, na minha máquina E tô aprendendo, tô fazendo E vamos aprender juntas, tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim Beijos, beijos, beijos Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora mexer aí nesse programa de pé design Bora aprender a fazer bordado Bora bordar ah, nas máquinas de bordadeira aí E fazer muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa pros nossos pets, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.